todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Nós estamos aqui naquela série especial dando continuidade sobre os profetas menores. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Amós. Vamos saber um pouquinho quem foi esse profeta, em que tempo ele viveu, onde ele profetizou e qual foi sua profecia. E como sempre nós estamos aqui, né? eu e o professor Joás. E hoje, com o nosso pastor, o pastor Gilberto. Bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol. Joás, é bom estar aqui com vocês. E é muito bom. Eu acho que a amós, a profecia de Amós, profeta Amós, se hoje tivesse um Amós aí, a pregação ia encaixar muito bem nos tempos de hoje, não é? Bastante contemporâneo, né? Talvez ele deveria pregar nos nossos tribunais. Nos... Ele, começa, ele começa falando de injustiça social ah. e termina falando de... De hipocrisia, de coisas desse tipo. Tudo coisa bem contemporânea. Talvez se todos os nossos. O nosso judiciário hoje, o Congresso, o Senado, se todos lá conseguissem ler o profeta Amós, talvez hum. tinha uma melhora, pastor. <risos> Será? Com certeza. Amós vem, vem tratando de um juiz divino, inevitável. E a gente vê isso claramente nos nove capítulos de Amós, ele profetiza para alguns reinos, para algumas cidades. E até mesmo depois ele se volta, o próprio Deus usa ele, ele se volta contra as injustiças do seu próprio povo. Então, assim, é um livro pesado, de juízo pesado e necessário para os nossos dias atuais, de injustiça social e mais um monte de coisa que nós vamos falar aí. É, é o profeta que né, a gente conhece como o profeta da justiça social, né? Verdade. É, vamos lá. As palavras que Amós, criador de ovelhas, em Teoca, Tecoa, desculpa, recebeu em visões a respeito de Israel, dois anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. E ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens as passagens dos pastores, e murcha o topo do Carmelo. Aqui nós já temos uma noção de quem é o profeta Amós. professor. É um sujeito... Ele, é, parece lá no, no capítulo 7, né? ele diz que é, não estudou para ser profeta, né? E está no verso 14, né? uhum. ele disse para Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, ele diz, que não tem isso, não tem nem profeta na família, né? Mas que ele era é, cultivador de sicômoros e boieiro. Então era um pastor e era um, um alguém que cultivava figos. O homem né? do campo. É um, um, um, um agropecuário, né? É, que não não não era profeta e não conhecia nenhum profeta na família. E Deus escolheu ele a si mesmo e é interessante que Deus vai profetizar para o reino do norte e Ele escolhe alguém cada outro canto, né? Cada de Judá para ir lá e profetizar, né? Quem, quem era rei na, na época parece que era Jeroboão segundo hum, e o rei Osíás. É. Então é, o, quem lê o, o relato de Primeiro Reis, né, vai entender melhor aí esse esse período histórico e assim. A profecia de Amós, ela começa bem assim, trazendo já o tom, né? um tom bem pesado de juízo de Deus, né? e aí é, o juízo, cada um desses juízos sobre cada uma dessas cidades, né? Damasco, Filístia, Tiro, Tiro Edom, Amon, Moab, Judá, Rabá. até chegar a Israel, né? o tom ali é, de um juízo de Deus que está prestes a, a acontecer. e é citado a causa pela qual esse juiz virá. E cada um desses aí é uma causa que nos é bem familiar hoje, porque a gente vê uma mistura de tudo isso aí junto, né acontecendo hoje, diante dos nossos olhos. Então, pastor, vamos lá. Ele profetizou na época do rei Uzias, né do reino dividido. Uzias era rei de Judá. Né? E Jeroboão II é rei de Israel, reino do norte. Uhum. Vamos lá. Economicamente... Os Isis e Jeroboão Os reis estavam bem, economicamente Tinha certa paz na fronteira uhum. Mas qual que era o problema? É, o grande problema é esse é, Você definiu muito bem O profeta Mós era de uma aldeia Pequenininha de Tecoa Estava aproximadamente 9 km A sudoeste de Jerusalém 20 um lugar pobre, né? pobre 20 km de Belém então, assim, Era uma distância pequena Em relação a, a, ao contexto em que ele vivia é, o, o princípio do livro aqui fala de duas, duas informações muito importantes. Ele, ele foi contemporâneo ao reinado de Uzias e ao reinado de Jeroboão II. Uzias era, reino, era rei do reino do sul, que era uma terra próspera. E a gente vê que os melhores reis citados na Bíblia vieram do sul. Em consequência, em consequência o reino do norte era, vamos falar, os piores. E Jeroboão também era um desses piores reis. Quando a gente olha a história de Jeroboão a gente vê, é, se a gente começar a ler os primeiros versículos ali das informações dos reis, é um rei bom, mas a, a, a, a sequência do texto ali não é tão assim, né professor? Então, é, Amoz vem nesse contexto assim, de um, uma cidade próspera, mas com um índice de injustiça muito grande. É exatamente nesse contexto que Deus levanta amos para bater de frente com esses reis, é, que valorizavam muito o politicamente correto e esqueciam, esqueciam daquilo que era exatamente certo. abandonar, afastaram de Deus. E Deus levanta a morte nesse contexto de injustiça, de, em diversas áreas, principalmente no que se diz respeito a injustiça social. E trouxe um peso muito grande. Eles estavam né, moralmente corrompidos, socialmente, religiosamente. Verdade. Em todas as áreas havia corrupção. É, exatamente. Assim? e o próprio nome dele já diz tudo, né? Aquele que carrega carga pesada. Exatamente. É, o Bem, quem leva, quem leva a carga, né? Quem leva o fardo pesado. Sofreu. É, é, quando ele vai, ele vem, ele vem circulando, circulando assim, né? Em volta do, do alvo principal da mensagem dele, visto que é três vezes mais, né? É sobre Israel do que sobre aqueles outras, aquelas outras cidades todas ali. Quando ele chega em Israel, é, no verso 6 do capítulo 12, uhum. né, você vê aí os pecados de Israel, suborno, crueldade com o pobre, imoralidade, né, pai e filho dormindo com a mesma mulher, né, imoralidade, hipocrisia, é, indução do justo ao pecado, né, o sujeito justo estava sendo pervertido por eles para pecar. Né, é, Aí a sentença vem sobre cada um desses pecados aí, né? e culminando com o com verso 13 até o 16, né? gemerão como uma carroça carregada e seus inimigos os derrotarão. Os corredores, os guerreiros e os que cavalgam serão incapazes de fugir. Né? Os mais velozes, os mais preparados, os guerreiros, né? os corredores, os mais preparados ali não vão ter escapatórios não vão ter capacidade de fugir do juízo que está para vir. Né? Então... E, e quando lança a pergunta assim, é, aqui, é, por último, ele deixa Judá e Israel, né? o, a nação, o povo escolhido de Deus, e ele começa com as outras cidades. Aí a pessoa pode perguntar assim, mas aquela, aquelas outras nações não, não tinham o Deus como Deus deles, então não tinha a lei. Né? a lei não servia para eles mas aí a gente entra naquele quesito da lei moral que a lei moral é de todo mundo ela já está implantada em nós pode ser aplicado sim e deve né quando a gente pega a lei, a gente estava tá falando disso bem recente professor que a lei moral ela, ela não foi dada por Moisés ela é de Deus então no Gênesis a gente vê parte da lei que Deus já estabeleceu isso agora quando a gente vê essa correlação é, de Amós com outras nações Exatamente pelo comportamento de Israel Em relação a essas nações Havia uma mistura muito grande Os deuses dessas nações, o comportamento dessas nações O modo vivente dessas nações Influenciaram Israel Tem uma informação muito boa Que você leu aí nesses primeiros versículos aí Carol de Amós, Era exatamente essa informação aí Dois anos depois do terremoto Esse terremoto foi um juiz divino, foi um juiz divino. E Zacarias lembra disso Tem um texto aqui de é. Zacarias 14, 5, olha o que está escrito faz questão de ler ó, vocês fugirão pelo meu vale entre os montes porque esse vale chegará até Azal sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzia Uzias, rei de Judá, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos virão com ele, está falando de juiz, então o juiz de Deus é independente de nação o juiz de Deus ele vai tratar o pecado ele vai na raiz Infelizmente, Israel estava comungando com as mesmas apostasias dessas nações. Então, Deus começou um processo inverso. Eu vou tratar os de fora para me enxergar em Israel. E quando chegar em Israel, a mão vai ser mais pesada. Entendeu? Então, o juízo foi severo. Porque eles conheciam. O povo Aí, de Israel conhecia. pode entrar sem quem muito é dado, muito é cobrado? Sem dúvida. Sem dúvida. Eles, eles sabiam por onde começar, o que deviam fazer e não fizeram. Então... O, a, a, vamos falar se assim, a origem do pecado A, a termologia do pecado é errar é o alvo Se eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa e não faço Eu estou pecando E é exatamente o que o povo de Israel enfrentava Todas essas transgressões né, vamos, vamos focar lá em Israel é, Juízes sendo contados é, Eles oprimiam cada vez mais os pobres uma, Chega a um, uma certa parte do texto Ele fala que os índios dormiam até em cama de marfim é, usavam vinho, vinho né? E oprimindo os pobres Iam oprimindo as viúvas Os juízes eram comprados E a, e a corrupção estava até no tempo Tinha chegado no tempo Porque eles cesejavam Fala isso, a moça fala E Deus fala, fala eu não estou recebendo a festa de vocês Eu não estou recebendo o louvor de vocês Estava dessa forma mesmo Moralmente, politicamente é, Socialmente, tudo corrompido É A situação De, de, de deterioração né, bastante avançada. É, não, não havia é, uma linguagem que Amós usa muito, né, não havia é, honestidade e justiça né, nas ruas de Israel. É, e essas esses dois conceitos que ele trabalha muito no, na profecia dele, de né, sedaká e mishpá, né, é, honestidade e justiça, esses isso andava faltando Israel e faltava muito. Né? Gente que era para ser exemplo nesses quesitos, estava né? ajudando a corromper até pessoas justas. Né? Até, é, ele fala do Nazireu. Né? Ah. Nazireu era um, um, um referencial de justiça, um referencial de honestidade, de, de devoção a Deus. Separado né? desde o gente, e... né? Até o Nazireu era corrompido em Israel. Então, o negócio estava bem, bem assim, esquisito mesmo. É uma observação do que o professor falou aqui, Carol, e que você já citou isso aí, que a profecia de, de, de Amós atingiu os três níveis. Se a gente observar Amós 2, versículos 6 e 7, você vai ver que ele censurou a condição social. Sim. Depois, versículos 7 e 8 do capítulo 2, ele censurou, a profecia censurou a condição moral. E dos versículos 8 a 12, a profecia de Deus tratou o estado religioso do povo. Então as três esferas estavam corrompidas. A religiosa, a moral e a social. Ou seja, não havia justiça em Israel. Todos os âmbitos, todas as esferas estavam corrompidas. Por isso que veio o juízo. E vamos raciocinar por esse lado. Os dois reinos estavam economicamente estáveis. Não tinham guerras, nem ameaças de guerras nesse período, né? Que Amós profetizou. Isso. Por que então o povo se corrompeu? Por que essa corrupção? O poder falou mais alto, tipo o Zias. O Zias, o rei dele. Ele foi um rei muito próspero. O rei muito próspero, né? Muito próspero. E, no, e, e ele seguiu tudo de acordo com o senhor. Mas no final. Ele fez um ato e ficou letroso, né? E por, quê, pastor? por quê? que, pastor? O que leva? Será que é o poder? É o dinheiro? É a fama? Eu posso? Porque se fosse ver, não, não, não tinha problemas, entre aspas, que levariam a essa corrupção. É, o... tem, tem uma frase famosa de um faraó da época de Moisés, não está na Bíblia, isso é história, tá? É, um dos faraós, bem na época de Moisés, no início, que ele diz o seguinte que os homens estão mais preparados em conquistar o poder do que em exercê-lo. Então eles sabem como conquistar o poder e quando chega lá não sabem o que fazer com o poder. E o, o fato de não saber o que fazer com o poder que foi delegado a ele, que foi conquistado, isso traz corrupção. Só para cabeça. nada começa a achar que pode fazer qualquer coisa e tal, e esquece de um Deus que domina tudo. Acho que Deus esse é soberano. Um e esse poder ele pode vir de, de diversas formas, né? um poder aquisitivo muito grande, que era o caso de Israel nessa época. Trouxe a corrupção, um conhecimento que você tem poder e domínio sobre outras pessoas. Isso traz corrupção, o egoísmo, a vaidade e uma série de coisas. O povo de Israel se enquadrava nisso tudo aqui. Egoísmo, vaidade, arrogância, prepotência, tinha dinheiro, tinha status, tinha tudo. Menos a presença de Deus. E aí que veio o juízo. Eu acho que uma um pouco do que a Moisés registrou aqui é, responde um pouco essa, esse questionamento da Carol, né? É, quando ele começa a falar de Judá, né, as do, os dois que conhecem a Deus aqui, né? Uhum. Que estão é, que estão recebendo o anúncio do juízo que conhecem a lei de Deus, uhum. é, Judá, é, isso vai vir esse juízo todo sobre Judá porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, né? no capítulo 2, verso 4. E para Israel, ele diz no capítulo 5, que é, a lógica foi a mesma, né? rejeitaram a instrução de Deus, e ele diz no verso 14 o que, que eles têm que fazer. Né? Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco. É, Aborrecei o mal, amai o bem... Estabelecer o juízo na porta talvez o senhor o deus dos exércitos tenha piedade do resto de, Ju, de josé então é, ele está falando aqui de novo né juízo de sedacá, né é, ele ele é, ele está expressando aqui que para essas duas né é, judá e israel que conhecem a lei de deus que conhecem o senhor eles deveriam se apegar ao bem, eles deveriam buscar o bem, eles deveriam buscar a justiça né? é, e aborrecer o mal. E parece que eles fizeram o inverso. Está né? é, tudo bem, então é, não precisamos nos preocupar tanto assim com a busca do bem, não precisamos nos preocupar tanto assim com a promoção de justiça. Né? Vamos relaxar, vamos baixar a guarda. Aí aparece um mal aqui e outro ali e a né? gente vai concordando e vai abraçando aquilo e vai buscando aquilo né? chega ao ponto de buscar o mal de buscar a injustiça e era o que eles estavam fazendo né? buscando a injustiça, buscando o mal e ensinando a fazer a fazer igual esse é que é o problema é. sério isso é. nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos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 volta, vamos continuar falando sobre o profeta Amós. Pastor, vamos voltar lá no terremoto, né? Uhum. Às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas ficam, às vezes, até assustadas. Uhum. Mas Deus também usa essas catástrofes naturais para aplicar juízo, verdade? Esse terremoto uhum. foi tem, um exemplo. Tem tem algumas, alguns episódios é, é, que diante diante dos nossos olhos eles são catastróficos, é, são juízos de Deus, não quer dizer que todos que aconteceram foram juízos de Deus, mas que todos que aconteceram foram consequência do mau uso daquilo que a gente tem, isso aí a gente pode afirmar. Alguns foram ação direta de Deus. Isso aí é indiscutível. Nesse caso aqui desse terremoto, Zacarias, um profeta que viveu um tempo depois, ele, ele, ele, ele lembrou desse terremoto. Deus lembrou desse terremoto como um juízo. Então, assim, alguns, alguns juízos de Deus, isso vem em forma. É, de causar dor de causar corte em nós e vem com esse intuito de fazer a gente lembrar de quem pertence a quem pertence o poder né nesse caso aqui é sempre deus, sempre deus. e é bom lembrar as pessoas podem ficar assustadas com isso não pode professor assim não, né? também. porque se prega só um deus de, de, de amor só amor só amor você uhum. pode fazer tudo que deus é amor é um dos atributos de deus o amor sim mas Deus é justiça. O salmista diz que justiça faz parte da base do trono. Né? É, é, trono Permita de até Deus. falar disso aí. A gente está falando de amor, mas nós estamos falando de uma graça e a gente precisa entender o porquê dessa graça. A graça veio fazer o quê? Quando a gente entende o princípio da graça, do amor, né, que a graça veio pelo amor de Deus, a gente entende essa questão do juízo. O que, que a graça veio corrigir? O caráter do homem que estava danificado por causa do pecado. Uhum. Então, o pecado, ele imputa a justiça divina. A graça veio cobrir isso aí. Uhum. Através da obediência, okay. através da fé e por aí vai. Então, são assuntos que, se o povo tivesse atentado para isso, muita coisa poderia ser evitada. E a gente vê aqui nos, nos capítulos 5, 6, 7, que são capítulos essenciais dentro da profecia, Sim. a gente vai ver muita coisa aí. O porquê que veio isso aí. A corrupção. Você já citou esse texto aí de Amós 6.4, né? Está escrito lá que vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa o som da lira e como Davi inventa instrumentos musicais. E, e depois eles estão falando que eles estavam fazendo isso aqui e estavam esquecendo de cuidar das viúvas, dos órfãos daqueles que precisavam de ajuda dos necessitados aí Deus vem trabalhando pesados deles daí vem o juízo, vem o peso e eu acho que pior do que isso, exploravam essas pessoas para continuar tendo esses luxos o problema todo está aí, a sociedade assim, até hoje tem gente que confunde um pouco essas coisas, né é, não é errado você ter dinheiro, não é errado você uhum. ser rico, não é errado, gente. né? E não é virtuoso ser pobre, não é, é louvável ser pobre. Ser pobre é um problema, né? Uhum. É um problema como é, né? é. <risos> <risos> oh, um pobrema. Então, é, não é errado ser rico, mas por que, que a Amor está condenando isso aqui, né, no capítulo 6? Porque é gente que tem essas regalias porque está abusando de pessoas mais fracas, né? mais fracas economicamente, mais fracas é, em capital político né? e coisas desse tipo. Então, é, eles é, usam dessas pessoas para enriquecer né? e na cabeça deles essas pessoas não valem mais do que um par de sapato. Está escrito aí no, no capítulo 2, no verso 6, eles vendem o necessitado por um par de sapato então para eles não vale nada né? é, é só mais um é só mais um meio de eu me enriquecer mais e mais de eu uhum. ficar mais e mais abastado então eles, eles não levam em conta a vida de outro ser humano então o que a amor está condenando é isso né? não é o fato uhum. de serem ricos. Olha como é que cantor gosta o fulano de tal vive olha como é que fulano de tal pregador gospel, vive... De forma é, né então, honesta dentro é... do que é estabelecido Sim. do certo isso, isso não tem o que contestar. É, é, eu vou fazer uma citação aqui acadêmica. Se a gente pegar um, um dos famosos, vamos falar assim, um dos melhores livros que tratam da economia, se você pegar Adam Smith, por exemplo, em A Riqueza das Nações, eu vou entender como é que foi formada as grandes fortunas. Era exatamente quase que um cenário desse. Não tem problema a pessoa trabalhar, não tem, tem problema a pessoa ser rico, ter dinheiro, viver uma vida boa, curtir de bons perfumes, andar de bons carros, desde que isso não cause uma extorsão lá na base. Se isso aqui está sendo prejudicado em função de uma minoria, é aqui que entra o juízo de Deus. E é aqui que o povo estava fazendo. Juízo semelhante foi na época de Eli, na época de Samuel. Não foi no nível desse, porque aqui estava muito maior em termos de volume. Mas a raiz, a essência, ou a causa do juízo, é exatamente isso aí. Era mesmo. Era mesmo. É exatamente a corrupção. A corrupção, a exploração exatamente. do outro, né? A, a exploração da, da, da, na deficiência do outro. Naquilo que o outro precisaria ser ajudado, eu exploro mais e mais. É, e, e isso também, Carol, tem a ver com o conhecimento. A partir do momento... É, que, que uma pessoa não tem o conhecimento necessário, ela vai ser escrava do que tem. Sim. É fato. Só você pegar olhar para as grandes empresas né, espalhadas pelo mundo, é, tem muita gente brigando aí com a camada de ozônio. Ah, isso é problemático e tal. Realmente é. O que, que o pessoal fez? Ah, já que aqui a gente tem uma produção grande, vamos tirar isso aqui e mandar para um país onde ninguém fala nada disso? Onde a mão de obra é barata? Onde, onde as pessoas... É, a gente pode subjugar e fazer o que? Tornar eles um subserviente da gente aí e ficar por isso mesmo? Então, a intenção do coração é que é o problema é exatamente o contexto cenário que a gente está vendo aqui. E isso é, é, é sério. É, é sério. E esse livro de Amós, assim, ele é, ele é maravilhoso, né? Ele é, mexe com a gente mesmo, né? Muito bom. No capítulo 5, no versículo 3, fala assim: Assim diz o soberano Senhor. A cidade que mandar mil para o exército ficará com cem, e a que mandar cem ficará com dez. Isso é a severidade do castigo. E só dez por cento é sobreviver. É o que ele está dizendo aí, né? Que o castigo é, não vai tardar e que há uma urgência em buscar o Senhor. Quem buscar o Senhor vai viver, né? É. Esses 10 que sobreviveram só vão sobreviver porque vão buscar o Senhor. Esse 100. A lógica aí da, do contexto é essa, né? É, então ele está dizendo que o juízo vai ser severo. Deus, Deus vai meio que tirar a mão um pouco. Eles vão, por, eles vão ficar por conta própria e isso é complicado sempre. Eles chegaram num nível de corrupção que se eles não voltarem para Deus correndo, não vai sobrar muita coisa. Porque Deus, Deus, Deus garante eles, né? mas eles estão muito longe de Deus para Deus comprar um abrigo deles. Né? Então eles têm que voltar, se aproximar de novo. Talvez seja né? um nível de corrupção que não tem nem como mais voltar, né? É, isso é. Há um mapeamento disso aí. Quando a gente fala assim, ó, ah, tem algum, algum mapeamento? A lei tem. A lei é cheia de, de, de vamos falar assim, de, de dados que, que trazem esse mapeamento. Deuteronômio 28. 68 versículos, 14 versículos Deus orienta, ó, uma parte do povo seis tribos vai ficar sobre o sobre um monte da benção e as outras seis, as outras seis tribos vai ficar sobre o um monte da maldição uhum. e se a gente ler os 14 primeiros versículos, está lá o um mapeamento vocês querem ter a benção de Deus? caminho da bênção. E Deus vem trazendo, a, traçando a característica perfeita. E 54 versículos alegando em que o povo vai cair, o povo vai se dar mal, se abandonar aos conselhos de Deus. Não é, e Moisés mesmo fala, eu falo isso de novo, eu estou tornando falar, porque depois que eu for, vocês vão cair, vocês são um povo obstinado. Ele fala isso o, o, o, esse livro de doutor, o nome todo. Ó, oh, porque eu tô falando que vocês vão pecar, porque eu conheço. É, é, acho que não precisava nem ser uma profecia, não. ele já conhecia tanto o povo que ele já sabia, é, ah. assim, né? era, era impressionante. É, você está entendendo a raiz? Do que eu tô, estou tô, assim, costurando isso aqui para falar que o problema é a raiz, é a obediência. Por que, que o povo chegou nesse ponto aqui, professor? Exatamente que faltou a obediência. A obediência a quem? A Deus. A partir do momento que você distancia de Deus, você vai aproximar de coisas que desagradam a Deus. O que muitos não entendem até hoje, né, com relação a esse, a esse assunto aí, é que Deus é, é o criador, que tudo que ele criou, ele criou para funcionar de um jeito, né, que lhe agrade, porque foi ele que criou, né. E, assim, é, quando, quando a criação é, começa a trabalhar contra o Criador, né? principalmente nós, joia da criação, como diz o salmista, né? de glória coroaste um pouco menor do que os anjos fizeste. É, então, nós somos joia da criação e nós somos os únicos na criação que tem a imagem de Deus em si. É, então, a gente deveria refletir essa imagem, embora ela esteja distorcida pelo pecado, né? ela ainda está lá. Então a gente deveria refletir a imagem de Deus em atos de justiça né, de compaixão, de honestidade né, de promoção do bem e quando a gente faz o contrário disso né, a gente atrai para a gente o pior que a natureza tem é, e ele usa esse contraste aí numa das pregações né ele tem algumas pregações lá a está pregando no capítulo 3 no capítulo 5 uhum. né, e uma dessas pregações ele fala: é, esse juízo é, é mais ou menos desse jeito. Ó. Você está de, de cara com o urso, com o leão. Aí você corre do leão. Quando você corre do leão, você se depara com o urso. <risos> é, ele está dizendo que é assim que está vindo o juízo. Né? Não está tendo Porque, jeito mais de escapar. É, é, esses sujeitos se colocaram nessa situação. Não foi Deus que colocou eles lá. Né? Eles atraíram para si essa tribulação toda. É, agora, o que eles precisam fazer para sair disso é buscar a Deus, que Ele, sim, não perdeu o controle das coisas, Ele, sim, pode restaurar a justiça de volta. né e, É sempre é, o bem de novo, é. Sempre. É, eu, eu quero destacar só um, um ponto muito interessante, é que a injustiça, a corrupção chegou no lugar onde não deveria ter chegado. Ultrapassou todos no os... No sacerdócio. Chegou. Chegou no lugar santo. Entendo. Entendeu? Então, foi a gota d'água, foi, foi o limite. Vamos falar que transbordou mesmo. Transbordou. Então, o que restava para um povo desse? Juízo. Isso preocupa a gente no contexto atual, tá no cenário atual. Eu acho que ainda é, o tempo da graça ainda nos alivia um pouquinho, senhor, assim, mas o cenário atual eu acho que é muito pior, pastor. São dias abreviados. Né? São dias abreviados. Aí, o livro também fala das três visões de Amós, professor. É a partir do capítulo 7. 7. Né? É, cada visão dessa é um período né, da história de Israel. É, a gente a gente vê isso porque a gente já está depois da história, né? Uhum. Então, a gente percebe esses períodos. né? E ele tem essas visões aí no capítulo 7, a locusta, o fogo e o prumo. Aí, no capítulo 8, ele vê um cesto de frutos... Né? E, e há algumas ameaças aí contra Israel, e no capítulo 9 ele vê a ruína do altar, né? aí vem uma promessa, agora, é, em vez de uma ameaça, né, vem uma promessa, uma promessa de restauração. Tá tudo derrubado, tá tudo quebrado, mas Deus promete restaurar, né? porque esse povo ainda é o povo dele, né? esse povo ainda tem a assinatura dele, o povo que se chama pelo seu nome, povo de Deus. né? Então, ele, ele e... tem um caminho de retorno, né? de restauração. Se houver arrependimento. É, é esse o ponto. Sempre, sempre isso aí. Sempre tem que haver um, um, uma reviravolta, né? um, uma virada de, de, de 90 graus em, em retornar para o Senhor. Né? Eu começo a pensar o seguinte. Sabe por que Deus sempre fez uma promessa? Principalmente no Antigo Testamento, a gente vê muito isso aí. É exatamente porque Cristo veio cumprir toda a vontade de Deus. Precisava, ele precisava vir. Então, não é que a situação precisava piorar para que Cristo se manifestasse, mas Paulo chama isso da plenitude dos tempos. Então, só veio a restauração por causa da promessa que Deus já havia feito lá atrás a Abraão. Tinha que vir essa promessa, tinha que vir essa restauração, e tinha que vir por um homem perfeito. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão veio na mesma condição do primeiro, mas com um detalhe, sem pecado, ele não pecou, Adão foi criado sem pecado, Jesus veio na mesma condição de Adão, o humano, de uma forma intelectual perfeita, com um detalhe, Adão pecou Jesus não, então ele foi o sacrifício perfeito de Deus, então ele tem condição de restaurar o homem, se o homem olhar para ele. Ele cumpriu a lei, ele não pecou, cumpriu a lei, o né, que a Tudo. lei estabelecia, a lei civil, ele cumpriu a lei civil, Tudo. a lei moral, toda ela todas as leis, as todas. três esferas da lei, civil, moral e a, a religiosa né, a cerimonial ele cumpriu tudo, tudo, tudo culminou em Cristo, por isso que ele tem condição de restaurar por isso que ele foi o cordeiro exatamente, e como que a gente encerraria a mensagem de amor? com os tempos atuais, como que encerraria né? Deus, né, ele fala do juízo ele né, exorta, ele fala, olha eu vou trazer o juízo, vocês estão assim, vocês estão assim mas no final ele também não deixa, olha, se você se arrepender é a esperança, eu vou uhum. reconstruir, né, eu, né, volto atrás, é assim. É a, a, a mensagem que eu vejo até até nessa nesse juízo do começo aí a mensagem que eu vejo é uma mensagem de esperança, né, de, de confiança em Deus, porque uhum. é, o tempo todo esse povo está numa terra que Deus prometeu para eles, né? Israel é promessa de Deus, né, aquela terra para aquele povo, é, e ele termina o, o, a profecia, né, dizendo isso. É, eu os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da terra que eu lhes dei. diz foi ele que deu, né, foi ele que que prometeu e ele cumpriu a promessa e agora eles estão passando pelo que eles estão passando porque eles se afastaram demais, né, e ele diz que é, o caminho é o um caminho de, de arrependimento, mas ele ele deixa claro aqui no capítulo 9 que é ele mesmo que vai fazer isso tudo, é ele mesmo que vai restaurar, que vai edificar de novo, que vai construir de novo. né? Eu reconstruirei a tenda de Davi novamente. né? Então é ele que vai fazer o processo todo. É, o homem, o, o papel que cabe ao homem é obedecer, né? é ouvir a repreensão e se voltar a se arrepender né, não, não meia volta, né, 180 graus né, se arrepender completamente e voltar né, é, para aquele caminho onde aquele momento na história onde Deus falava eles obedeciam, confiavam e obedeciam e viviam o, o melhor de Deus né, porque é o povo de Deus né, então é, o povo de Deus deve seguir o caminho de Deus deve cumprir as ordenanças de Deus deve viver a vontade de Deus e Deus tem sempre o melhor para os é. seres, né? é, eu quero concluir dizendo o seguinte Que eu sempre costumo dizer que tem uma Tríplice manifestação dos Jotas de Deus é, De um lado eu vejo a, a, a, O juiz de Deus Que faz parte da justiça Mas eu vejo a manifestação de Jesus Como a obra redentora de Deus Como a expressão máxima de Deus aos homens Então só através de Cristo Pelo Espírito Santo O homem vai ser restaurado Se ele se arrepender Gente, nós vamos encerrar por aqui. E Deus abençoe. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o profeta Amós. Leiam o livro e vocês vão ver assim, o tanto que fala com a gente e a gente encaixa nos dias de hoje. Até a próxima edição.